eu me acho, assim, privilegiada por ter recebido... ter sido auto iniciada, né? Uhum. Iniciada pelos... pelo mestre Amoria. E depois assistida pelos Pleiadianos. Isso foi desde que você era adolescente, eu era adolescente? Começou em 85. Uhum. Não, já não era mais adolescente, eu tinha por volta na época de... trinta e poucos anos, trinta e dois anos, por aí. Eu fiquei dois meses trancada no, no quarto. Eu... <risos> e a espiritualidade toda. Eu comigo, né? Dois meses? Quase que dois meses. Eu só ia dar aula e voltava. Lá em casa queriam me internar, achavam que eu não estava boa das bolas. O meu corpo vibrava o tempo todo. Até em sala de aula vibrava, os alunos começavam a pular junto comigo. Eu não te contei isso? Não. Então, meu corpo ficava assim, né? Aquela, aquela ondulação, que deu agora há pouco, uhum. lembra quando trepidou a cabeça? Sim. Então, uma hora era a cabeça, uma hora era um braço, outra hora era o outro. Isso durante um ano e pouco. Aí, eu entrava em sala de aula e eles falavam, vou baixo, chegou a professora, nós vamos começar a pular. Eles vibravam, mas tinha uma... eu não sabia o que estava acontecendo. E Tinha uma aluna que a mãe dela benzia, era espírita. Ela perguntou para a mãe né, o que era aquilo. Ela veio contar que a mãe dela disse que era o um anjo de guarda meu que aproximava naquele momento junto com todos os alunos. Foi a explicação que ela deu, né? E não deixa de ser, porque a força do arcanjo Miguel é, é muito forte também nessa energia. E ali é uma vibração de moléculas de luz, né? De átomos. Porque anjo não é gente, anjo é. É Deus, né? Em ação. Quando eu digo anjo, estou falando dos arcanjos, né? Obrigada, Kátia. Continua aí, hein? Eu vou dar o número do meu telefone, tá? Então, para quem quiser me contatar, eu sou... Contactar, desculpa. Meu nome é Armin de Gourmandian. Estou em São Paulo, capital. E o número do telefone, de celular, WhatsApp é 99675-5250. Pessoal pode acreditar, Kátia? Sim, podem acreditar. Você fez todo o tratamento, né? Aperta. Solta a coluna cervical. Solta a cabeça. Você tem dor nos braços? Sim. Então, está trabalhando, está puxando. Você está sentindo que está mexendo lá dentro? Sim. Como se uma pessoa estivesse puxando um de cada lado. É, é alongamento, né? É, porque deve ser algo. deve pinçar em algum lugar aí na coluna. Aí, solta faz a respiração cachorrinho né que se fala isso é isso que tá pedindo isso pronto dá uma relaxada Essa, Kátia, é a medicina energética do terceiro milênio, viu? Que vem pelos pleiadianos. A energia fria, vibracional, curadora. Muita gratidão. Você sabe que eu estou filmando, né? Uhum. Você, você gostaria de, de escrever para todo mundo saber que você está bem. Estou ótima. <risos> Você quer descrever o que você está sentindo, um pouquinho? Assim, eu sinto um, como se tivesse pessoas me puxando. A sensação de puxar. Alongar, né? Alongar, isso. Eu já falei para você não falar com a cabeça, falar só com a boca. <risos> Sai do controle total. Deixa que os pleiadianos resolvam os arturianos, a Mãe Terra, a Gaia. Você está entregue. Entregue, total. Olha. Isso. É o quadril, né? Isso. Você sabe que eu fico tão, é uma coisa tão, tão, tão, tão, que se eu for me mostrar, eles vão, o pessoal vai ver o, que eu tô toda arrepiada, eu tô vibrando aqui. É, que ótimo! Você viu como esquentou a sala? Agora já tá, é, tá refrescando, né? Você ainda tá, tá saindo calor ainda do corpo? Isso, regeneração do amor, está trabalhando, as células se regenerando, no timo, você mexeu com a pineal, mexeu com o timo, Posso pedir para soltar a cabeça? Está querendo mexer a cabeça Você está segurando O corpo está querendo pular Deixa pular Isso, deixa, não segura É você que está levantando a cabeça ou está levantando sozinho. Sozinha. Hã? Sozinha. É para trabalhar a hipófise e a pineal. A pituitária e a pineal. É, pega toda a parte cervical. Está mexendo com a medula. Você tem algum problema? Né? Solta. Solta o corpo todo. Solta a cabeça. Solta. Solta. Tá ligando as células todos os pontos neurais que estavam desligados tá trabalhando a ansiedade solta solta Solta o quadril, o abdômen. Solta a cabeça, moça. Está muito presa essa cabeça. Solta. Deixa eu ver esses ombros, a nuca. Consegue soltar? Oi, soltou nada. Solta. Solta a cabeça, solta as pernas, o quadril, solta o ombro. Muitas vezes, precisamos dar o comando de voz. Uhum. Né? Oi? Acho que é, viu? <risos> Solta. Solta o abdômen. O abdômen não tá mexendo muito, mas eu tô sentindo. Não tá o quê? Não tá o quê? muito, mas eu tô sentindo alguma coisa. está assim. sentindo lá dentro, né? É. Trepidar. É que você tem um aparelho digestivo bom. Ele flui bem, né? É, mais ou menos. Né? Eu tenho problema de... com glúten. Né? Se eu não come, ele... Problema do quê? Com glúten. Eu tenho intolerância. Ah, intolerância a glúten. Mas você, você cuida. É, não pode. Ah... <risos> Não, mas logo, logo vai melhorar isso também. É. Mas melhora essa intolerância logo, logo. Essa cabeça aqui tá muito presa. Vou soltar. Vamos aplicar aqui. Mexeu, mas tem que mexer mais. O sistema neural está contido um pouco. Solta. Solta a garganta, solta o pescoço, a nuca. Você está segurando por aí. Sente relaxar os nervos. Vamos soltar o pescoço. Cabeça parou, né? Solta as perna. Solta. Deixa subir, deixa levitar. De deixa. Não segura, deixa aí. Deixa. Deixa. Deixa. deixa. Não tenha medo. Deixa. Libera, deixa aí sozinho, deixa, solta o estômago, é, você faz algum movimento, solta a, a cabeça, pessoa começa a trepidar mais, então isso aí é um comando que você tem automático seu? É automático. Eu tô e as pessoas que Sim, estão também. sendo iniciadas, com o tempo elas vão ter o mesmo não, comando? Não, não, não, não, é com o tempo. Entendi. Oh, Sabe? Você Quanto não pode mais... ter expectativas, uhum. não cria. Quanto mais você trabalhar a energia, mais intensificada mais ela vai ficar. É. É um conjunto de percepção Sensibilidade é. e troca, né? E vocês precisam entender uma coisa, o nosso ambiente ele já é para isso, já está ancorado aqui. Uhum. Já tá... né? Onde vocês ainda não está, A não ser que vocês, né? Né, Vladimir? Vem atender aqui, façam parte da nossa equipe. Uhum. Quer que você vá saber? Ah, né? não, não precisa de dois da tarde, meio, só vai para passear. Uhum. Não, mas para atender, não. Eu vou lá pra receber, então. Vamos pra receber. Não, receber, você recebe aqui. <risos> e lá também. Minha filha, vai fazer filha Eu não lá. você. Eu já fui lá, Chifé. Não, ou você, você vai, vai, vai você trabalhar, trabalhar Ou vai passear na cabeça. É, tem que deixar para quem você não.. Tem quem é, é o Tipo, eu estou proibido eu agora, né, eu. É. Dor, dor, dor na cabeça. Depois, canto, ah, né? depois a gente viajar dor. e. Tá é com dor na cabeça. É porque está todo mundo falando e ela está nesse estado. Gente, vamos parar de falar um pouco? Vai mandando agora. Vai mandando. A dor já saiu, tá? mexendo que ela tem chaqueta e uma série de outras coisas, está mexendo com os neurônios dela e com o comando neural o comando não, desculpa, com a rede neural é um alongamento juntamente com os ligamentos da onde sofreram tipo curto que são os implantes que vão entrando, que vem desde a infância, vem do infruterino. Tudo isso vocês precisam começar a aprender a mexer, viu, Mestre? Sim. Tem que praticar o quanto antes. Já. É, entendeu, Vlad? Entendi. Não tenho pressa, porque vocês vejam bem, aqui o nosso ambiente já está ancorado essa energia. Né? Os terapeutas que atendem aqui já fazem isso rapidamente. Agora, quem for atender no próprio ambiente, até ancorar, até acontecer, mais o efeito é o mesmo. Às vezes, não tem a percepção exterior, mas o efeito é o mesmo e aos poucos começa a manifestação. Eu não preciso fazer uma, uma preparação inicial lá no, no, no, no, no, no, no, no local, não. É uma coisa assim que pode É que é complicado, só chegar e aplicar mesmo, se eu tiver. É complicado. 15 dias lá em Ribeirão Preto. É, pronto. Vamos pra lá. Vocês estão é lá. Só quer saber como fazer ela lá. Ai, Gordos, vamos olhar a foto que vocês Sério. tem que ver não. Engraçado. Vocês são todos viciados em rituais, é. em programação, em tecnologia, em técnicas, em métodos. Nem quando eu dava aula eu usava método. E meus alunos sempre passaram direto no vestibular. Eu não tinha um aluno. E eles, tinham, eles faziam exposição na USP direto. Os do colegial eram convidados para ir fazer a exposição... Porque meus trabalhos eram todos feitos manualmente, isso quando eu dava aula, aqui mesmo na faculdade. Então, eu nunca usei método. Eu sou, eu sou didática, mas eu não tenho métodos. O método vem, de, vem do interior, vem de dentro. É automático, gente, vocês não precisam... O dia que a pessoa começar a crer, quem, quem ensinou o método para o Einstein? Não, estou perguntando, quem ensinou? Ninguém, né? Quem ensinou o método para o Freud? É. Muitas coisas Nossa, foram correr, tentativas. É? Muitas coisas foram tentativas de acerto e erro, né? Experiências, sim. Sim. Experiências. Então, as pessoas precisam começar a aprender okay. que o universo não tem o métodos. As pessoas precisam aprender que nós, além de não termos métodos, nós não temos. As pessoas são diferentes, nós viemos de diferentes lugares E nós temos muita, nós temos a abertura, a canalização com extras danáticos Ou vocês acham que as pessoas que habitam o planeta Terra são tão evoluídas assim E que teus os portais todos estão abertos Nós não passamos de simples animais racionais E pior que os animais irracionais Somos primitivos ainda. Aqueles que acumulam seguidores e que dão técnicas... Vocês vão ver, vai ver onde eles vão parar. E quem vai atrás vai pior ainda. Precisa é tomar muito cuidado com os dias de hoje. Nós já estamos passando por essas transmutações. Sim. Entendeu, Messi? Sim, obrigado. De nada. Eu estou ajeitada aqui. Ela está começando. Não, ah, tá filmando ninguém. Gente, né? Você vai ter que filmar você, não tem jeito. Então você sai daí. Ninguém vai te reconhecer, fica tá tranquilo. Só as mãos. É então, só as mãos, não Nossa, tá esquentando muito, viu? As mãos podem, né? Que calor. O pessoal que está assistindo vai ficar comendo. É é, tá é. Posso falar? Pode. Pode né? Me fala alto. Então, tá contraindo. O estômago. Eu vou pensar que ele está comendo. Está Tá muito quente, viu? Ele tá ficando muito vermelho. Não faz nada. É o calor e é a toxina. É o calor e é a que fica tá saindo. Meus passos estão puxando. Então sai de pé. Pode vir. Não vai acertar, mas. É. Solta a cabeça. Esse é o seu celular. Esse é o meu mestre. É os, os outros, né? O que, que você está sentindo? Calor intenso. Ah. Meus braços estão sendo muito esticados, tipo como se estivesse desprendendo, sabe? Sim. E assim, não dói. Mas é bem forte. Você sofreu algum acidente? De carro, alguma coisa assim? Ah, Eu acho que eu sofri um acidente doméstico de bicicleta. De bicicleta? Aham. Uhum. Porque isso atrofiou alguma coisinha no braço. E te ficou a memória também. É, eu já cortei o dedo aqui do tendão também, eu acho. Você está que... mandando para quem esse vídeo? Estou claro. colocando o título. Ah. Continua puxando né? os braços e as pernas e aqui comprimindo. Quer vir dar um pouquinho de costas? É impontável, mas estou tô... Como se fosse um nervo, vi. Leva mais perto dele, porque o pessoal não está ouvindo ele falar. É como se fosse o quê, Messi? Ah, tá puxando, tá contraindo, como se fosse um. Um músculo contraído. Então, quem vier fazer não precisa fazer academia. Faz três hum. sessões aí, resolve tudo, verdade. Hum. é verdade. O braço vai hum, puxando aí. Agora. Está aí vale por 10 anos de academia. <risos> Pior que é. É só tomar o Deflex depois, né? É. Não, não fica. Não, não fica doido. Mas você sabe que às vezes fica, né? De um dia para o um. Porque é muito, é muito... Eu já né? fiquei. Eu já fiquei. Eu ainda está puxando. Dá umas contraídas aí, né? E é tudo o corpo dele que está é. fazendo. Não vem falando os prendiplê de anos, não. Eles só estão jogando as ondas de luz, Daí as células reagem. É. Isso é muito fantástico. Muito, né? Tem algum aparelho aí fora você? Nada, só eu. Então, tá continua. Entidade, nada? Não, Não, porque tem gente que pega então, é, se tem só... alguma coisa É como se estivesse arrancando, Ok? O quê? Estivesse arrancando alguma coisa, tirando. Ah, tá tirando as coisas ruins, os cabelos que estavam aí. Não fala assim. Eu não falo Você foi apertar o cristal? Não, né? solta o abdômen solta solta os ombros Essa posição é de gratidão, viu? Hã? Se solta, só isso. Aí, eles, agora você começa a entrar na ação. Essa verdadeira energia fria vibracional curadora Agora eu vou puxar um pouco da mangaia, tá? Da terra. Quando vem a quando energia da terra, com os minerais junto, com a estrelar, ela é muito forte. Solta os ombros, solta, isso. Você sente repuxar a perna em algum lugar até aí em cima? No lado direito aqui mesmo. É, é que tá mexendo, fazendo. Tá mexendo com toda a rede, com toda a sua. com os meridianos. Bem forte, né? Bem forte, tá muito forte. Com toda a rede neural, entendeu? Uhum. Com a malha neural. É algum registro que você tinha aí que está sendo limpo é maravilhoso, né? Você sabe que você já foi bem terra, né? É, é. tá afirmando a terra. Você vê que você tá na, nas batidas, chamans, Hã? Meu Deus, xamãs. é, é, mas ó, ouve o som. Nem parece que é você, né? Não. Então, é, é um som bem alto, ó. Bem, é batida bem xamã mesmo. Olha lá. a ligação que a gente tem com os apaches é muito forte você sabia que os atlantas os essênios Jesus mesmo trabalhava com essa energia, Maria Madalena Maria Madalena não é nada daquilo que falam, viu? ela era uma curadora de primeira ordem estou filmando, tá? Você sabe, né? Sim. as mãos, né? eles muito. Uh, não, as mãos... A gente usa as mãos... Assim, para dizer que usou alguma coisa, entendeu? Mas, na realidade, quem está fazendo a cura é você. Pode observar. Você chamou os preiadianos, não chamou? Chamei. Pronto. O mestre moria... Mas são raios de luz. Na verdade, quem faz é você. O que está acontecendo aí, Messi? Estou sentindo limpeza. Um né? ah. É? Gente, nós estamos aqui no curso. E na iniciação da energia fria. Hoje é dia da prática. E... Eu não estou fazendo nada, quem estão fazendo são os novos iniciados, facilitadores da energia fria, vibracional, curadora. Minhas mãos ficam... estão tá Parece que está saindo... parece que está saindo toda a angústia, assim, Está é, é mexendo com o contínuo dela. Posso continuar? Não sei que sabe. Acho que tanto faz. Você agora não está mais fazendo muito mexe efeito. É. O larinjo dela. Mexe um pouco no laríngeo. Alguém quer mexer no larínjo dela? Posso, ver? Troca, vai. Quem, não, quem quiser ser quem não se incomodar em ser filmado, troca. Meu coração tá. Céu muito assim, Agora que eu vi. Solta a cabeça. Solta. A cabeça, quem é que está mexendo? É você ou é involuntário? É tudo involuntário. Hã? Estamos aqui na missão de fé. E as pessoas, elas põem para fora e curam o que é necessário. A raiva, as mágoas que a pessoa carrega durante anos. a feira tá rendendo, tá excelente tinha a ai Tereza a, a feira tá rendendo hoje vem vem manda bala Tereza Pode falar normal, porque ninguém fica soltado, está totalmente consciente, não tem problema. Nada atrapalha. Ela está Total. Pode conversar com ela. Né? Sim, você está consciente. Né? Pode falar. Mais Olha lá, ela está falando. Olha lá. Fala mais alto que você está consciente. Ninguém fica tomado em nada, só fica tomado de energias boas e display adiante. Cadê a bonitinha que está trepidando a perna? E aí, a mente Como é que estão as coisas? Já. É uma criança linda, né? Gratidão aos nossos amigos estrelares, a mãe Gaia. Nada feito por ela. Alete, olha lá, olha lá, alete, alete, alete, alete, alete. Você não viu? Depois eu vou te dar uma dica. Né?